Fazia tempo que eu não me sentia hypado, rapaziada. Vocês já viram o jogo novo? Como é que tá ou não? já sei mais. Vamos ver um crack em ação agora, mais esquecido com um pipe bem. Your first deck. This deck features the Small but powerful. Eu nem que eu podia ler. First battle. Vamos de tutorial. Round 1. Tá contra um Draven. Desagar em champion. When. I've struck it Boss. Não entendi a passiva porque eu não falo inglês, mas beleza. It falls to me to stop this blustering malefactor. entendi o que ele falou. No jogo aí de Terra, você e seu oponente voltam pra trás. É isso. Eu comecei primeiro e joguei o Garen. Meu oponente passou, sou então eu jogo de novo. Esse é o meu Nexus. Caralho, só tenho seis de vida. Tá. Botei o Garizão, boladão, ataquei. Draven tá bloqueando o chasque dele. Mas eu não tenho carta, então eu clico ok. Tá. Pra atacar. Deixa, matei. Caralho! Nossa, ele ganha mais um de vida e mais um de. Caralho, quando ele mata, velho! Roubado! Mano, você nem tem vai tem que passar. Mano, não quero passar não, pô. Tá. Passei. o attack de last round. So, church attack, tá. Beleza. Beleza. Tá, beleza. Nossa, que complicado, mano. Tá, beleza, Chesky. Beleza, Diego. Aí. Flau, flau. É, lembra bastante o Hearthstone. Oh, o bagulho é de verdade, hein, mano. O bagulho não é de mentira, não. O bagulho é de verdade. Round 1. Não, ele vai posicionar agora as cartas dele. Não, mas ele tem quanto de ataque? Não, pera. 5, 4, 4, 9. Ué, mas... Ah, é tipo, como se fosse um V1. Mas esse cara vai bater em mim? Ah, pô! Que isso? Ah! Ué. Que isso? Nossa, eu tô só o troço. Ah, vou botar meu bronzinho aqui, meu por aqui... Nada. Ah, é porque ele não deu dano pra matar o Darius dele. Ganhei? Da hora. Mano, a gente vai dominar o mundo, tio. Vocês não viram ontem na apresentação? Vai acabar o CS, vai acabar o, For o Overwatch. You use mana to play your cards. o you start the game with one mana. Ah, legal. É, será que. Calma aí. Ah, oh, beleza. Caralho, o que, que eu tenho que jogar Elise? Eu não quero botar Elise O cara meteu um robozinho mano Fudido velho Agora ele vai defender Ué, ele não vai defender não Chess Pô, mano, que roubado isso, velho. o cara tá muito fudido. Eu sei que é bot, mas o bot se fudeu. Caralho, esse é Pô, esse deck de areia é roubado, hein, velho. Ué, eu só posso botar o mesmo número de cartas que o cara coloca? Meu Deus, tem três QI. Ah, pô, é safe, jogo. Que isso? Uou! Shape, Nossa, vai bufar todas as aranhas, mano. Meu Deus, coitado. Nossa, o cara tá no troço. Ah não, não bufa não, só bufou uma vez. Entendi nada desse jogo ainda, cara. É suave. A é meio complexozinho aqui pro começo, mas é safe. Tá, agora eu vou botar uma carta. Tá, agora eu vou passar. Skip block? Que mano é skip block, tio? Nossa, fiz merda. Tá Dale Flau Flau Flau Flau Nossa, agora eu vou comer o cu dele Foda-se Tô lado, E aí, chat? Vocês acham que eu fui bem no tutorial? Do you allow to draw to drain one from units to summon summonize? Tá. Nossa, nem a carta, velho. Eu me elisei. I know what lurks in the shadow Eu cara, eu sou pô. We could use a bite. Sim. You dare. Show de bola, round 3. If mais 3 ali, have Died this round, summon a villain. Caralho, velho! You won't suffer long. Ah, entendi, pô. O é, o cara tiltou lá. Nossa, o cara tá chutando. Cara, e se eu matar? A tribute to the spider god. Ah, matei Melise. Nossa, trolei Meu amigo! Vai se fuder, velho! Ah, beleza! Beleza, beleza! Nossa, que eu tô só trouxe! Nossa! O cara tá meio me arrelaçando, velho! Let me change something more. Ah, foda-se Tá safe Tudo sob controle Que? Beleza Cara, o que, que eu vou fazer aqui? Pô, eu matei minha aranha, velho Ele é ataque, velho É melhor não ter atacado, porra cara aqui é roubado, hein, mano? É, vou tomar um daninho agora, Spy, hein? Unite with ah, two or less power, block. Perdi, velho! Não é possível, eu devo ser muito burro, mano. A Belling ally strikes all é Que? Isso aí faz o quê? Passou. Ai, ah, isso fodeu. Deixa. O cara faz o quê? ele é bom pra defender, eu acho Cara, esse cara tá full troll, velho Caralho, esse cara, velho Shesuke Com vocês de dano, do Pimpão Ah não, ele pode defender Mas cara, ele não vai defender Tá, ele esquipou a defesa Que o maluco dropou um zedão, fi Round 5 que fluindo Ah, tamo tentando Eu vou bufar Esse cara aqui Pra ele não matar Aí se ele sobreviver o cara que sobreviver aqui é o Bufo e Shesk. Nossa senhora, o cara tá passando a fome. O que essa é carta faz? Berelin allies strikes are all enemies. Don't look twice. Charge! Run them through. poder colocar ele, mas não vai dar. Cara, vão morrer três campeões e eu vou ter esse cara que vai ficar vivo, que aí eu vou castar o Shesk. Ué, por que, oh, que ele não. É, velho, que maluco, o maluco troll, velho. Caralho, o maluco stunou meu pé da puta. Tamo no game. Ana Analy. And an enemy Strike It Other. Xesquedão, hein. Tá, velho. Dá -lhe, dá -lhe. Não tem PTBR não rapaziada, tá em beta ainda o game. Essa carta aqui é muito roubada, velho. Ai é que manda emote. Dale. Round 8. 30. Que? Peguei no 30. Tem o 30 aqui ainda. Eu vou jogar isso aqui. Ah, não pode. Tá o Trina aqui, foda-se Caralho, olha esse Trina, mano Puto pra caralho Ah, foda-se Ataque Trynda vai bater em todo mundo, será? Mano, o Trynda vai bater nos dois? É isso? Nossa senhora! Como? Esse, esse deck do Trin aí é roubado. Cara, é muito complicado porque. Eu acho que deve dar pra fazer tipo deck personalizado, só que eu não sei como é que faz. tá, habilitar esse drop aí. É na Twitch que habilita? de controle